Vamos então fechar o nosso curso de física com é, momento angular de um corpo rígido. Nós já vimos mo é momento angular para uma partícula, né? Agora nós vamos ver momento angular para um corpo rígido. Essencialmente a gente teria que somar todas as uh, todas as uh, todos as, uh, uh, os momentos angulares das várias partículas do nosso sistema, ok? Mas eu vou apresentar de uma maneira um pouco mais uh, diferente, um pouco mais concisa. Tá? Vamos lembrar né, que para um corpo rígido vale a relação torque resultante é igual a I vezes α. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui meu corpo rígido, que eu vou tomar como um disco, okay? e nesse ponto R aqui da, da borda do disco, nesse ponto aqui da borda do disco, eu aplico uma força. Uma força, né, ou várias forças, mas a força resultante sendo aplicada é essa daqui. Tá? Então, isso vai fazer com que o meu corpo gire cada vez mais, mais rápido. Tá? É, se ele já estivesse girando para cá, ele vai girar cada vez mais rápido. E o torque resultante, o vetor torque resultante, que é o produto vetorial de R e F, é esse daqui. Isso aqui nós já vimos. Né? O vetor aceleração angular nesse caso vai estar apontando no mesmo sentido do torque resultante. Então, para vários torques, para vários torques agindo né, e dando um torque resultante, eu posso escrever que dL/dt, que torque resultante é derivada do momento angular em relação ao tempo, é i vezes alfa e Alfa, eu posso escrever como dω dt. Ok? Então, meu, meu momento angular aqui, né, derivada do momento angular é derivada de I vezes ω. Por quê? Porque o momento de inércia desse cara é constante, então eu posso botar para dentro da minha derivada. E derivada em relação ao tempo de momento angular é derivada em relação ao tempo de I vezes ω. Ora... Derivada desse cara em relação ao tempo é igual à derivada desse cara em relação ao tempo. Quer dizer que este camarada aqui é igual a este camarada aqui. Para um corpo rígido, é, o momento angular total do corpo rígido é o que? É o momento de inércia do corpo em, em relação Uh, ao centro de massa ou se ele estiver girando em torno de outro ponto né em relação a esse ponto que está se considerando o giro vezes a velocidade o vetor velocidade angular do meu corpo lembra que o vetor velocidade angular ele é perpendicular ao plano de giro do meu objeto tá ok então ele é, esse L aqui né o vetor momento angular Vai estar apontando para cá, perpendicular ao plano de giro do meu objeto. Okay? Se meu torque resultante for zero, então eu parto dessa expressão e torque, fazendo o torque resultante igual a zero, né, eu posso escrever que dl dt é d iωt, e portanto. Esse cara daqui, que é igual a Iω, é constante. Ou seja, nesse caso, quando o torque externo é zero, o momento angular é constante, e num instante de tempo inicial, meu momento angular é 1, um, num, num instante de tempo final, depois de transcorrido um certo tempo, o momento angular é o mesmo. Ou seja, o né, momento angular, nesse caso, se conserva. Tá? E eu tenho, então, que na ausência de torques externos, o momento angular se conserva. Esse é o princípio de conservação do momento angular. Então, aqui a gente termina o nosso curso de Física 1. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tá? E, quem sabe, algum outro curso de Física 2 ou Física 3 a gente consegue fazer online.